Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hansa, eu vou trazer para vocês aí o buck jogo que está disponível aí para você testar no Playstation 4 é um joguinho que você controla um jacarezinho muito simpático e ele senta a porrada nos inimigos e isso é bem legal e também tem investigação, você também tem que investigar e isso que é legal nesse jogo, não é só meter a porrada, você tem que investigar também, é um joguinho bem diferente que sinceramente me impressionou e tá totalmente em português, infelizmente não tem dublagem em português, mas tem legendas perfeitas em português Ó, você pode ver eu Vou ter que investigar esse canto aqui Ó Vamos lá Ó, tá vendo? Ele vai te ensinar o que fazer E aí, você vai ter que fazer É com a seta, ó Hum É O jogo começa aqui, ele fora tem umas porradinha. Olha que legal, ó. Tem 60 porrada nos caras quando aparecer. Mas parece ser um jogo bobo, mas como eu disse para vocês, não é. É um jogo de inteligência, tá vendo? Você tem que saber o que fazer pra continuar o jogo. Muito Então. 70 you wouldn't believe some of the participation a agora subir pra cá ah nice continuar É e aparentemente meu objetivo é lá mesmo eu tenho que vir aqui ó Agora descobri como abrir a porta ali ou descer pelo bueiro Que não deixou eu descer naquela hora Olha lá, ó. Cinco, seis, oito. Aqui eu consegui subir Mas aqui eu não, eu não posso mais ó. Ah, viu? <risos> Nada melhor que eu sentar a porrada nas coisas Hey, exclusive, that's Na porta. Hum. Hey, good Not very f hmm. Opa, ah, o policial. Ah, eu queria sentar a porrada nos caras. Será que eu ganho arma? é muita conversa, né? Porque é um jogo mais ou menos assim. Tem que explorar tentando fazer rápido para poder mostrar para vocês. Consigo vir para cá? Não, mas já peguei a informação. Ah, era a cama Guarda-roupa Não é um guarda-roupa, é um guarda-qualquer coisa Tem várias coisinhas Marmita Delícia o hamburgão Bora vazar queria uns caras para dar uns pau para mostrar para vocês um pouquinho de luta. Não, não reporta. That's not safe. So Oops. Oops. Me assedie. Yeah. No surprise. As an outsider. However. Não, não consigo. Vambora. Será que agora eu posso ir lá no esgoto? Não. Falei com ele, mais nada. Deixa eu ver se agora eu posso ir pra um outro lugar. É outro cantinho aqui. Ah, o cais, ó. O que é? Não tem os carinha não pra nós bater. Sei. Hey! Oh, what the heck? What the hell? oh, aí como é que seriam as porradinhas? Tá vendo? Tá vendo? É um treinamento Só com um bastãozão, tá vendo? Posso usar uma colher também colher o arremesso Tá vendo? Ah, aqui é pra mim desviar Hum, que legal, ó. Vendo? São uns treinamentos, ó. Da hora. Vamos no primeiro aqui pra ver. Ó, pra bater, ó. X quadrado. vendo, ó. Legal. Vamos pro segundo aqui. R2 quadrado. Legal. Quinto. Pressione R2. L2. L2. É tipo um especial, ó. Caraca. Caraca. Quando você está com sangue baixo E o sexto é? Será que é para cima e bola? É, mas não consegui entender muito bem como é que é desse não mas consegui fazer todos, ó pancadeira ó. toma ali. Toma ali! Toma! E aí é isso, tá vendo? Ainda sobe experiência e subo de level. Posso aumentar minha vida, minha energia e minha força. Eu aumentei minha força. Então é isso, galera. Joguinho é interessante. Acho que vale a pena você testar aí. Depois, se você gostar, conferir. Se o jogo tá num preço bom, deixa o like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Valeu, até a próxima. e Tchau, tchau.